Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá, mano? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. E bem-vindos aí ao meu canal, canal Família Gotts. Na verdade, o nosso canal, né, mano? Porque aqui, canal de família, então, tá ligado? Nós somos todos brother. Se você vai se tornar um brother, mano, clica nesse botãozinho vermelho aqui que você já se inscreve e já acompanha mais vídeos aí, beleza? Tamo junto. Bom, mano, o negócio é o seguinte. Eu, é, eu fiz um vídeo é, sobre uma música 8D, tomei. Copyright, tá ligado? É fogo, mano. É, tem coisas que não dá pra trazer muito quando a gente faz react. Mas é o seguinte. Eu tô vendo aqui que muitas pessoas assistiram o um novo rap do Naruto, tá ligado? Que postou aí pelo canal 7MZ. Então é o seguinte. Não sei se é 7 ou 7, tá? Conheci há pouco tempo o canal. Como eu não manjo de Naruto, eu resolvi trazer um rap que eles fizeram depois, tá ligado? Que seria o rap do Thanos, mano. Eu quero ver. Porque assim, Thanos a gente ainda tenta ainda acertar mais umas paradinhas. Tentar... Tá ligado? Ver se a gente entende aí algumas coisas. Eu também, mano. Eu, tipo assim, não que eu não gosto de Naruto, mas eu não manjo, tá ligado? Mas enfim, eu quero. Eu vou ver se eu consigo assistir um pouco da série. Me interessar. Pra trazer mais aqui. Porque eu fiz um react aí também, há uns tempos atrás, sobre o é, Amigo Secreto aí, mano. E foi da hora. Só que teve gente que deu uma criticada porque eu não assistia. Mas, mano, é, fazer o que, cara? Dá pra assistir tudo. Tem coisas que eu gosto que vocês não gostam. Tem coisa que vocês gostam que eu não gosto respeito a sua opinião então vamos respeitar a minha né Bora lá mano então é o seguinte hoje eu vim trazer o rap do Thanos tá ligado Vingadores Ultimato eu quero saber qual que foi o que que eles fizeram aqui então vai ter uma deles aqui no começo mas vamos partir para o nosso reactzinho por favor ouvir a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais do... vamos lá rapaziada quem puder dar uma força lá eu vou deixar o link aqui na descrição beleza Tu, tu, o universo necessitava de correção Com as joias do infinito cumpre meu propósito Vingadores pra onde se trouxe vocês De volta pra mim, porque eu sou inevitável Minha metade da vida do universo, um dia vocês me agradecerão 50% tem que morrer, senão todos aqui morrerão Nossa, Os que ficaram vivos sofrerão Lembrarei de como esse mundo era, verão incapazes de aceitar e resistir. Essa arrogância não vai levá-los a, a nada. Eu vou ter o poder da manopla em minhas mãos. Acaso... Caraca, sinistro ouvi isso. É questão de tempo pra esse universo ser destroçado. aí mano, eu entendi uma parada aqui o seguinte, pelo que eu entendi a história. Ele meio que queria fazer como se fosse uma nova era, tá ligado? Eu ainda não assisti, mano, acredita que eu ainda não assisti? Ultimato Vingadores, mano, eu não assisti ainda, sou merda, meu irmão. Tá, mas vamos lá, é o seguinte, é... Pelo que eu entendi, ele quer fazer meio que o papel de Deus, tá ligado? Eliminar toda a população e começar do zero. Por isso que eu acho que os Vingadores, então, entram em ação. Que é pra não deixar isso acontecer, porque ele não tem esse direito. Eu acho que é isso, né? Eu não, ainda não assisti mesmo, é sério. foi pessoal, toda essa violência era só pra alcançar paz. Mas o que estou precisa fazer com seus teimosos Eu de te planejar. Só muitas coisas, mentiroso não é uma delas Então se eu falei que ia acabar com a terra Não vai sobrar nenhuma história pra contarem sobre ela e... Nossa Vingadores foram enterrados, dormo te matar Caraca, vendo aqui agora eu tô com maior medo de um spoiler pesado, né? Acho que vai rolar. Nossa, mano Nossa Mano, pesadíssimo isso, né é, Bom, eu acho que eu comentei um pouquinho Aquilo que eu queria Tipo, escutando a música O que eu entendi, o que eu interpretei Agora eu quero saber o que você acha, mano Comenta aqui Será que o Thanos, ele queria fazer o bem na cabeça dele Tipo, mano Eu tenho que eliminar a população para ser melhor, tá ligado E fazer alguma coisa do zero a minha população. É que eu não assisti também o um filme para falar que ele tá certo ou errado. Eu ia falar que ele tá errado, porque não deveria... Mano, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém para começar do zero ter esse poder, tá ligado? De fazer isso. Né? É Por mais que a gente já tá passando uma situação difícil que basicamente a gente nem sabe se é isso que já tá acontecendo com essa pandemia que a gente tá tendo aí, né, mano? É, eu quero saber de você, mano. Comenta aí o que, que você acha. Você acha que realmente o Thanos tava querendo, tava pensando no futuro ou ele, sei lá, tava chapô, chapô. Mano, não aguento mais, véio. se dane. E outra, né mano, ele não tem o mundo dele, velho, tipo, tem que, que, que destruir a terra, velho. Tipo isso, tá ligado? Eu vou chegar aqui, falou, mano, até mais. Deixa um abraço pro Thanos aí. Não, tô zoando, sério. é louco. Vou lá. Falou, mano, é nóis. Comenta aí, hein. Não esquece, compartilha o canal, vamos crescer, vamos chegar em 3K. Me ajuda a chegar em 3K? Conto com você, hein, mano. É nóis. Valeu. Fui.